Fala pessoal, tudo bom? Márcio Guimarães mais uma vez aqui, nosso último vídeo, na sequência que nós começamos aí algumas 3, 4 semanas atrás sobre quais são as vantagens e desvantagens na compra do imóvel novo e do imóvel usado. Você tem acompanhado? Então no vídeo de hoje nós vamos falar aqui sobre quais são as desvantagens na compra do imóvel novo. Quer saber quais são elas? Fica comigo até o final do vídeo aqui. Meu só não sabe a dificuldade que é para gravar um vídeo. Não é difícil, é gostoso gravar um vídeo, mas quando nós paramos, apertamos o REC. Só quem grava vídeo sabe: é, é vento que bate, leva a folha, é alguém que chega, bate na porta, é campainha que toca, telefone. Cara, eu é, vou falar para vocês, é, é desafiante, mas é gostoso. Então, vamos entrar no vídeo, se você entrou, caiu de paraquedas aqui nesse, nesse vídeo, eu sou, eu me chamo, né, Márcio Guimarães, eu sou sim, eu sempre gosto de frisar corretor de imóveis, mas sou especializado em ajudar pessoas a comprar imóveis e sou especializado a ajudar você a ser aprovado no financiamento o intuito do canal aqui é justamente dar para você ferramentas informações dicas independentemente existe essa palavra ainda existe né independentemente se você vai comprar o imóvel comigo ou não eu não sei quem é você eu gosto muito de frisar essa essa informação aqui que eu não tenho nenhum interesse em vender imóvel para você aqui no canal e sim te dar munição informação conteúdo para que você possa escolher o melhor imóvel tá bom Claro que eu deixo sempre aqui embaixo já tem alguns dias aí algumas semanas que eu tenho é, lancei aí o meu um espaço para eu poder prestar assessoria para algumas pessoas que querem e impediram isso, para que eu possa tirar aí alguma dúvida específica, alguma situação particular que precisa de imediato, porque muitas pessoas me mandam aqui as suas dúvidas, né? E acabam eu não consigo responder todo mundo. Estou tentando, mas graças a Deus o canal tem crescido e isso graças a vocês também que tem me dado audiência. Então vamos lá. Eu separei aqui sete é, dicas de é, realmente são é, informações que muitas pessoas às vezes não levam em consideração, que eu coloco como desvantagem na compra do imóvel novo, tá? Então, como eu disse, eu não tenho nem interesse em vender nem imóvel usado, nem imóvel novo. Eu quero te dar a informação. A primeira delas é justamente sobre a localização. Isso mesmo. Muitas pessoas acham que ao comprar o um imóvel novo sempre está melhor localizado, sempre está melhor posicionado, mas nem sempre é assim. Nós vemos aí muitos é, bairros sendo abertos em localizações realmente muito ruins ainda precisa levar infraestrutura para aquela localização e isso para mim no imóvel novo é um ponto que eu coloco como uma desvantagem tá a segunda desvantagem que eu vejo na compra do imóvel novo é a questão da da, da do espaço né eu vendo tanto imóveis de pequeno porte, imóveis do Casa Verde e Amarela, como imóveis de alto padrão. Mesmo assim, muitos imóveis de alto padrão, você vê salas menores, às vezes quartos menores e eu vejo os imóveis diminuindo. Eu até assisti uma palestra falando sobre, não sei se foi o seu Eli Horn da Cirela ou se foi o Efraim Horn que é o filho dele, ou seja, praticamente são os meus, vamos dizer assim, ex-diretores, né? eu prestei serviço por muito tempo para essa, essa empresa e continuo prestando, mas não tenho as de reuniões diretamente com eles. E eles falaram justamente que há muito tempo atrás, a questão da residência, ela era as pessoas viviam num no, no, no lugar por muitos metros quadrados, ou seja, em fazendas né? muito grandes. Isso foi diminuindo com o crescimento da população, isso vai diminuindo. Então isso aí é um segundo ponto que eu coloco como na minha lista de como coisas ruins na compra do imóvel novo, tá? No imóvel novo. Terceira desvantagem que eu vejo é a questão do, dos valores, ou seja, você você precisa botar um capital maior no imóvel novo muitas vezes para colocar um piso colocar um forro colocar a iluminação e quando você pega um imóvel novinho né tudo bem que ele tem suas vantagens você realmente vai precisar ter um dinheiro maior reservado para que você possa colocar ali naquele imóvel e este imóvel e, e, e para que ele possa ficar habitável vamos dizer assim né e o quarto é que paga se sempre mais caro pelo metro quadrado de imóveis novos tá é, devido ao que isso devido a tecnologias que são implantadas nos, nos imóveis as, as mudanças a arquitetura dos imóveis então você sempre vai ter um metro quadrado um pouco maior não isso não é regra mas na maioria das vezes vamos dizer assim de 80 para 20 tá os imóveis novos sempre vão estar com os valores maiores do que os imóveis usados exatamente os imóveis usados quinto item da minha lista aqui é justamente sobre conforme a tecnologia muda a questão de material muda e justamente para não ficar muito mais caro os imóveis novos o que, que acontece existe dependendo do imóvel existe uma economia no material não é que o material é ruim mas por exemplo vocês já repararam que as paredes dos imóveis novos muitas delas às vezes é de drywall ou quando não é de drywall, a parede é de bloco, é mais fina. Exatamente, isso que, que acarreta? carreta que dificilmente você tem é, uma, uma acústica igual a que tem no imóvel usado, né? E também, quando você vai olhar geralmente a parede do imóvel novo, se você tem muita incidência de sol, ela é justamente mais quente. Então, além de ser acústica na questão de som, você tem um imóvel mais frio ou mais quente, dependendo da localização que você encontra. Esse é o quinto item da minha lista que eu coloco como uma desvantagem comparado com o imóvel, com as vantagens do imóvel. Imóvel, obviamente novo, e também comparado com o imóvel usado. Os imóveis usados, as paredes geralmente, às vezes, é até de tijolo deitado, mas de se tijolo assim, o tijolo é assim, ou seja, tem muito maior, é, é, é uma, uma uma vamos dizer assim, uma camada muito grande de concreto e de tijolo para causa de por, por motivos de temperatura também e às vezes de acústica. Então é para mim uma grande desvantagem. Qual que é o sexto item da minha lista? Bom, o sexto item da minha lista é referente ao condomínio, tá? Vocês já repararam que é, os imóveis novos, os condomínios são muito maiores, são melhores, vamos dizer assim. Existem piscina, tem piscina, piscina térmica, tem isso, tem aquilo, tem praça, tem um monte de coisa. O que, que isso demanda? Além de ter pessoas para dar manutenção, o espaço é muito maior, precisa de muito mais gente. Portaria 24 horas, então isso acarreta ter uma, um valor maior no condomínio comparado a imóveis usados também deixo aqui a minha opinião que isso não é uma regra de todos é sempre o um imóvel novo é mais caro do que o um imóvel usado eu já morei no imóvel usado onde eu pagava mais caro no condomínio que o valor do aluguel para você ter uma ideia e hoje moro no imóvel fui morar no imóvel novo e o meu condomínio ele é muito melhor isso depende também da quantidade de pessoas que tem no condomínio se é um condomínio com menos é, pessoas com certeza você vai ter um valor maior, né? Se você tem um condomínio com mais pessoas, você vai ter um rachid. Então, o condomínio fica um pouco mais barato. E o sétimo item da minha lista, e antes de entrar no sétimo item da minha lista, vou falar para você que se você está gostando desse vídeo aqui, então me ajuda, ajuda o vídeo a crescer aqui no canal, ajuda o YouTube a ver que o vídeo tem relevância clica aqui embaixo, me ajuda, clica aqui em like, dê um like no vídeo, compartilha esse vídeo com as pessoas que estão procurando imóveis ou que você acha que vão ter, é, vão, vão precisar dessas informações na hora de escolher o imóvel. E claro, clique aqui em se inscrever no canal, assim você vai estar tá se ajudando, pessoal, a comprar um imóvel com muito mais informação. E claro... Esquece de clicar aqui no sininho não, porque aí o, no, o, o YouTube te localiza e te manda uma informação de que tem vídeo novo no canal, tá bom? Então vamos para o sétimo item aqui da minha lista. Bom, é um pouco polêmico, mas eu vou falar. O sétimo item da minha lista do imóvel novo é desvantagem é que se você está comprando um imóvel na planta um imóvel para ser entregue às vezes pode ter atraso isso mesmo pode ter atraso na entrega do imóvel e aí gente isso é um terrível problema para todas aquelas pessoas que têm um cronograma tem que entregar o imóvel que tá locando ou vender o imóvel se você tá passando por isso você sabe muito bem do que eu estou falando o atraso na entrega da obra ela é muito prejudicial para nós compradores é óbvio que por lei você o, o, o construtor tem seis meses ele pode atrasar seis meses a obra mas a passar disso aí vale processo e vocês ganham, a empresa tem que pagar para vocês um monte de coisa, inclusive hotel, aluguel, um monte de coisa, então procure aí os seus direitos, converse com o advogado com certeza, se você está passando por isso, muita... ele, ele sim vai poder te dar as informações de quais são os seus direitos e como você vai poder buscar ele durante a lei aí dentro da lei, tá bom? Gente, espero que você tenha gostado, mais uma vez gostou, like, quer se ajudar e se inscreva, quer ser notificado pelo YouTube, clica no sininho, eu vou ficando por aqui um grande abraço e vejo você no próximo vídeo. Tô te esperando, hein?